A gente Daniel, tá aqui com a periódica de vocês. Ela vai ser o documento oficial durante esse período natalino. Quem infringir essas regras perde o direito ao benefício e tá sujeito a regredir a regime fechado. Filho. Acaba dando um tratinho aí ó, nessa juba. Ó. Ficou bonitinho, papai. Vai é. ser um galinho de campina. Né? Ei, tu lembra do meu primo Pedro? Teu primo. Pedro, do banquete? Sim, é, é banquete. Acho que tem ele, ele tem patos. Eu vou chamar ele também Deixa pra ir pro ele show. Daqui, né? Tu tem que viver daqui pra frente, velho. Tu não tem que voltar e, e ficar pensando no que deixou de fazer e tal. Bom, tu podia ter morrido nesse acidente, podia ter acontecido um monte de coisa, velho. Mas agora tu vai querer conversar com ela, foda-se, acabou. Olha, Deus tem planta a nós todos. Uhum. E, e você vai ver que tudo que você está passando não é em vão. O tempo é... É uma... É uma tempestade, pô. É uma avalanche, pô. caindo em cima de você. Nas suas costas, pesando nas suas costas desde que você era adolescente, pô. E você não faz ideia de... Até que ponto ele vai lhe afundar e isso é pra caralho. Deixa que tu não marque a bobeira, deixa que o teu negócio dele tá recheado. Meu primeiro é você!